A muito comentada entrevista do tricampeão mundial Nelson Piquet a um meio brasileiro tem outros extratos Em la mesma charla em que se refere a Lewis Hamilton como negrito para falar da disputa do título mundial do ano passado, Piquet também fala da temporada 82. E nesse momento, además de racista, é o ex-piloto é homófobo. Piqué chama seu rival dela época de 82 que é Rosberg de um merda e diz que é o, o filho de Keke Nico Rosberg só logrou ser campeão em 2016 porque seu rival Lewis Hamilton a quem vuelve a chamar negrito estaria dando mais o culo naquele momento essas são palavras de Nelson Piquet mirar é o extracto a continuação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 Nico. O neinho dia estar tá dando mal é maiscura naquela, naquela época e tá meio ruim. Tá? De like é o like neste vídeo, susscreva-te em nuestro canal, no canal de Grande Prêmio no Espanhol e deixa nos comentários tua opinião sobre esta grave declaração de Nelson Piquet.